Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Danny Bom, família se você quer ver um draft maroto, um draft foda Você tá no canal certo, você tá no lugar certo Se liga nesse draft que a gente vai fazer agora, galera Olha isso, vamos entrar aqui no draft, eu tenho um token de draft, beleza? Beleza, vamos usar o token, fechou Cara, deixa eu ver aqui Seleção da dificuldade, vamos jogar no profissional, né? vamos colocar no profissional é, isso aí Demorou Boa Vamos ver as formações que abriram pra gente, galera Cara, 4-3-3 Hum, não é muito lá a minha praia Cara, eu vou jogar nesse 4-3-1-2 Isso daqui é uma formação bem, tipo, até jogável é, na, na WL Você vê alguns caras jogando com essa formação aqui Pro player até mesmo é uma formação boa, mano É uma formação da hora Bom, vamos jogar com ela aqui Vamos tentar fazer o draft com ela Vamos ver o que, que vem cara. A gente vai ter que escolher o capitão Aqui agora Cara Certeza né, que é o Munir, né mano? Sem sombra de dúvida Ponto esquerda Demorou Cara, deixa eu ver o goleiro Vamos ver se vem goleiro bom, cara o goleiro é bem importante. Só lixo Ter Stegen Pô, não o Ter Stegen é bom Vou colocar ele, mano Ele é espanhol Ele vai fazer liga com... com o nosso O ponto esquerdo tá lá na frente Mas já faz uma liga da hora Deixa eu ver aqui Zaga, Zagueiro O que a gente consegue em zagueiro Piqué, Nossa Piquê, velho Piquê Mas Mas credo Com certeza Vai ser o Piquê sem sombra de dúvida Vamos ver aqui, galera Olha Tá vindo a to... Ah, boa Munir. Miller, Miller Nossa senhora Cara, não vai dar liga Com ninguém, tá ligado? O Miller, por enquanto Mas eu vou escolher ele Pelo overall Ele é alemão? Não é tão difícil ver o alemão Tá ligado? Vamos ver o lateral direito aqui Operar direito, pô, Mariano, filhão, Mariano, boa. Cara, espanhol, deixa eu ver, não vem ninguém, então vai ser o Mariano mesmo. Operar o direito. Deixa eu vir aqui embaixo, nos reserva, no banco, vamos, vamos no reserva, reserva primeiro. Vamos ver o que, que vem aqui, mano. vamos ver que tem a coisa boa, Yuri. Yuri Erkin, nossa, esse cara aqui, lateral direito, holandês, cara, não vai dar liga com ninguém, filho. opa, Jorge Alaba, espanhol, mas tenho certeza, joga esse zagueiro para lá, qualquer coisa, deixa eu ver aqui, vamos reserva, aqui eu vou reservar uns 3 quadrado, lateral direito, cara. Italiano. O Messi Ai, mano do céu Mas com certeza vai ser o Messi, filho Ponta direita Deixa eu ver o outro que tinha ali É o ponta esquerda Vai ser com certeza o Messi Apesar que pode vir o Messi melhor, velho Mas eu não gosto, cara aí, mesmo. Vou tirar mais um aqui, mano. Boa, vai, vai, vai Espera que... Nossa, Tots, sai com qualquer coisa desse tipo Cristiano Ronaldo, 93 Cara, Cristiano Ronaldo, italiano Deixa eu ver Cristiano Ronaldo Não vem nada italiano ainda Vai ser ele mesmo eu Vou escolher outro não. Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo jogando do lado do Messi lá Com toda certeza Vou ver aqui. Vai! E a gente vai dar com o time. É, titular, galera. Nossa, que horrível. Coke. Espanhol, meia-direita. Volante. Cara, com certeza vai ser esse cara aqui, mano. Atlético de Madrid. 74 defesa, meia-direita. É esse cara? Tem. Tem outro. Deixa eu ver aqui. Espero eu que venha com Oscar! Veio Oscar aqui, mano! Oscar chinês, brasileiro, meio central. Mano. Mas com certeza vai ser ele. Não dá pra jogar aqui. Tudo bem, não tem problema. Vou vir no lateral esquerdo aqui. Deixa eu ver o que dá pra me tirar. Só coisa ruim. Meu Deus Cara, dá pra escolher qual que é o pior daqui Irrível Meu Deus do céu Sossa! Ah, vai ser o Sosa né, É, vai dar liga com Esse daqui também. Vai ser tu mesmo Filha, Meia. Deixa eu vir aqui. Cara, ó, saiu o autostox. Aleluia que veio um Icon nessa birosca. Maradona, né, cara? Sem dúvida. o Overall da criança. É o Maradona. Zidane. Cara, se for olhar por quem joga mais, o Zidane, né, cara? Ah, meu Deus do céu. Mas como a gente tá em busca... De um 95, 94, galera. Vou ficar com Maradona. Vai que numa 10 ainda vem o Zidane. no um próximo. Numa 10 dá sorte. Mas acho difícil. acontecer isso. Thiago Mendes. francês brasileiro, volante. Thiago Mendes, com certeza. Sem sombra de dúvidas. Você é louco. Cara, deixa eu ver aqui Vamos uhum. aqui embaixo, mais um, mais um, galera Mais um, nossa, Yuri mano. Yuri de novo mano. Esse cara de novo cara Lateral direito Ah, eu não vou pegar esse cara né? nossa, que... Apesar que lateral direito eu já tenho cara. Todos eles é lateral direito Esquerdo não tem, cara, tem sim. espanhol, vai ser o mesmo. Cara, zaga! Espero que eu venha sorte. Só um, Michael, só um Michael nesse jogo aí é sacanagem. Em né? inglês, o que ele é? Zagueiro Sérgio Ramos. Nossa, cara, não dá. Tem que ser isso aqui. Né? Por mais que ele é zagueiro, mas.. Cara, deixa eu ver a outra zaga, mano. Só tem esse. Ai, cara, que droga. Mas não dá livre com ninguém, cara. Isso aqui é foda. Sérgio Ramos dá livre com uma galera, velho. Ah, vai ter que ser Sérgio Ramos, mas não vai ter como. Senão ele não vai dar entrosamento, tá ligado? Aí não tem por que colocar esse cara. Deixa ele lá no ataque, mano. Cara, vem aí com essa derosca, mano. O Cristiano Ronaldo, super fodão. Cara, salá. Salá inglês. Nossa, Nossa credo, mas com certeza. Deixa eu aqui. Cara Nossa, que horrível Me arrependido de ter feito isso Nossa, que merda Não coisa boa ah, Não veio coisa boa Vai ser esse daqui cara. Esse... Apesar que eu não preciso do lateral direito Lateral esquerdo, muito menos. Tu tem escolha, cara. Zagueiro. Deixa eu ver esse zagueiro aqui. O que, que ele é? Francês. Nossa, cara. Tô ferrado aqui mesmo, velho. Parece que esse daqui virou overall, mano. Né? nem o que fazer. Oh, aí, Alison! Nossa senhora, cara, uma sorte dessa nunca mais, filho. Alisson, nossa, esse cara é muito foda, mano. Caramba, agora tá fechar tem que vir um icon nessa Birosca. Na De Bruyne, De Bruyne, nossa, aí essa gostei de ver. Hein. Vai ser o De Bruyne, mas com certeza. Ele é inglês. Ele vai fechar com quem? Ninguém. Mas dá nada, ele vai mesmo. Você não sombra de dúvidas sobre isso. Você não tem a sombra de dúvidas. O de Bruyne vai ali, mano. Eu posso fechar esse. Esse draft da hora, mas que eu vou. Henri, mano. Henrique, que é o Henrique, ponta direita. Apesar que você for olhar é os 2,84. Ponto esquerda. Não, já tem ponto esquerda ali. Deixa eu ver o ponto esquerda. É o Munir, espanhol, inglês. Esse daqui é. Holandês, brasileiro. Não é da liga com ninguém mesmo. O Henri é da Inglaterra. Cara, deixa eu ver quem que é melhor aqui. Passe, Fisbar. O Henrique, né, velho? O, o último, cara. Nossa, agora é a hora do vim o Neymar. Véio. E era é o Neymar com o Mbappé velho. Nossa. Só que eu queria Davi Luiz, volante. O que eu vou fazer com o Davi Luiz, filho? Me diz... Só vou colocar ela no meio lá, velho Brasileiro Bom, mano, é isso daí, né, velho? Vamos escolher o nosso técnico ali Nossa, tá meio travando, cara Vamos ver que tem gente de técnico aqui Pra ver se dá pra dar uma, uma balanceada nesse time, cara Marcelino Vamos colocar ele, vamos ver se a gente ganha alguma coisa de oh, entrosamento Ó, ele tá indo bem, ó entrosamento tá hora nossa, classificação 174 Meu Deus do céu Ficou horrível esse draft mano. Cara 89 nos atacantes Meio campista 86 Defensores 84 Meu Deus Ficou horrível Mas fazer o que né 81 do entrosamento do time Mais 93 na classificação Não deu boa galera Infelizmente esse draft ficou uma bosta mas, acredito eu que a gente vai ganhar o jogo pelo menos, família, beleza? O vídeo de hoje vai ficando por aqui com esse draft, galera. Bom, se vocês gostaram, deixa o teu like aí e até mais. Valeu, se quiser me segue nas redes sociais estão passando aqui embaixo, beleza, família? Lá no Instagram eu sempre estou conectado, então se quiser trocar uma ideia comigo, só me chamar lá. Valeu, falou e...